queridos, nós estamos indo lá na casa do seu deca. se por acaso nós tivermos o privilégio de encontrar com eles lá, hoje a gente tem pouco tempo para ficar com eles, por conta de que a hora passou muito rápido, nós tínhamos outros compromissos e acabamos não indo lá mais cedo, de qualquer maneira, queremos dar uma chegadinha lá rápido, passar uns minutos lá com eles, depois a gente vai para casa. Temos que viajar hoje ainda aqui ó, é... asfaltou um pedaço aqui ó, tem a casa do sedeca olha que coisa boa, isso aqui tudo era barro, quando chovia o carro para subir dava o que ver, agora tá tudo asfaltadinho, ó. já vou adiantar uma coisa, eu sei das amizades que o Sodeca tem com muitas pessoas influentes, isso aqui já é a amizade que ele com toda a certeza do mundo fez, conseguiu para todos os, os vizinhos aqui dele essa benção aqui, ó. Essa subida aqui quando chovia, meu carro não subia. Agora pode chover à vontade que o carro vai. Asfaltadinho, que beleza? Aí você come doce e o carro fica pesado. Aham. Uhum. Tá certo. Você come e fica pesado mesmo, de primeira. Agora nós vamos despontar aqui tem é uma igreja da Assembleia de Deus à esquerda. Essa igrejinha aqui. À esquerda? Tem uns amigos nossos. À direita. À de esquerda. Virando à esquerda. Pra mim é a minha direita. a igrejinha da Assembleia de Deus, eu não sei qual ministério que é. Mas é um amigo nosso que congrega aqui, uma pessoa gente boa, fomos ontem na casa dele jantar. É a família da dona Fátima que fez os biscoitos. Essas caixas que tá aqui do lado, é, o seu Deca deixa aqui ele enche de abóbora para mandar para mercado. E aqui é a estradinha de terra que vai lá para casa do seu Deca, da família dele. Eles estavam trabalhando lá na roça de é, abóbora, onde eu fui com o drone Vou brincar um pouquinho com os meninos lá. Do seu deck, gente, ó. Aquela casa lá embaixo é uma. É, agora montaram uma fritadeira de batata chips. Os gadinhos dele aqui, ó. nós estamos chegando sei que tem alguém em casa eu estou vendo lá embaixo já não sei quem é, mas tem um lá embaixo é, tem um pessoal ali Seu Deca lá com a Madalena ali, ó Seu Deca, Seu Deca O senhor é querido, que nem nota de cem, Seu Deca Maria Celeste ali, ó Olha lá, Madalena, entrega o abraço da... Ó, oh, Cássia, a Madalena tá dando esse abraço Na Maria Celeste aqui, ó Por você, viu? Você pediu, então nós estamos hoje Cumprindo esse desejo do no nosso coração Olha lá Olha lá, tá vendo? E ali tá seu deca ali, ó. Esse querido companheiro que o senhor deu pra nós. Olha lá. O senhor Vem cá, velho. É, já Ah, o Cássio, esse que tá chegando aqui agora é o esposo da Maria Celeste, ó. Ó, esse aqui é o esposo da Maria Celeste. Agora já tá conhecendo o esposo dela. Ela você conhece pelo vídeo, seu Deca você conhece. E a Madalena. Tudo em família agora. Aí, tá entregue com carinho. Agora vem cá, Madalena, que eu vou dar um abraço no seu Deco que eu não dei. Eu vou, vou dar o meu abraço pro seu Deca Esse abraço aqui eu vou dar por tanta gente eu Vou dar um abraço para o seu Deca Dar um beijo nele e dizer que eu amo muito seu, né, aqui, ó. esse homem aqui ó, Esse homem aqui, esse homem aqui Se você ver é. nos comentários, se você ver no, no, nos Whatsapp da vida O que a gente tem recebido de vocês e desse senhor aqui É uma honra Nossa! unida? É Permanece é um é. é. é unida Viu? Olha lá, olha o que ele falou aí ó. Família unida, permanece unida mané, é que... Aí, eu estava eu falando aqui, é, e vou repetir, e há muitas pessoas, inclusive fora do país, viu, velho? que te ama e te ama de verdade. Aí, depois, você deixa no comentário a respeito do que eu estou falando. É, se quiser mandar mais um abraço para ele, a gente dá outro abraço, porque não enjoa de abraçar essa família, não. Tá certo? É, e a Dona Sevilla também. Tá Dona aí? Tá. Então, Sim, forma, nós, nós, temos que... nós é que agradeço. Temos vocês que depois de dar um abraço Dona Servila também. Porque <risos> nós não merece, a Merece, mas merece. Merece, <risos> merece muito. Ai, não Vai ser tão pequeno, Merece muito. A Dona Sevilla ela tá levando. Ai. Ali está o Daniel, já tá colocando o banquinho, porque ele vai tirar leite de algumas vacas aqui. Tá sozinho, Daniel? Sozinho. Sozinho, Deus. Daniel, hoje tá sem os, os irmãos dele. Ah, já sei por quê, tão na festa, né? Ah, tá, né? Tá é tudo meu, eu sozinho agora. Parece. Você tem caneco eu aí, sorte. Daniel? Tem. Ah, caneco já tá aí. Aqui estão as vaquinhas. Hoje é poucas vacas, Daniel. Ah, pouco. Mas cinco vacas só. Aqui, gente, ó. Ele vai tirar ali dessas vacas aqui. Ô, Marco Lancafio. Hoje, meu amigo, eu vou. É, dá a resposta daquilo que você tanto quer. Eu vou tomar um leite hoje fresco, tirar de uma dessas vaquinhas aqui. ó E a Madalena vai gravar para mim. Que a Madalena tá aqui hoje comigo. Bom, como sempre, tá sempre comigo. né Aqui tá as vaquinhas. Agora são três e pouquinho da tarde. O Daniel, você tira leite todo, todo dia esse horário? É, três e quatro Hoje é domingo, do Corinthians. É, hoje é domingo. Então ele falou que vai ter uma final de, do Corinthians. É isso, Daniel? E ele quer assistir. Então ele quer tirar mais cedo. Vou falar a verdade, que o corintiano sofredor mesmo não tem jeito, viu? O corinto tá perdendo e o cara tá amando, é apaixonado. Olha lá, vai tirar a primeira essa aqui, Daniel? Tirar essa morena aqui. Vou hum. voltar tá atrás, porque eu achei que era branca, nem via outra. Como sempre, deixa mamar um pouquinho, né? Deixa. Esse pouquinho que você deixa é exatamente para... Desobstruir, ah, né? Isso, obstruir e descer o leite também. Parece, parece. Para descer o leite, né? Eu não sabia, eu aprendi. Depois que eu aprendi, agora eu já sei que é assim que funciona. Você deixa ela pegar uma teta por vez? Isso. Ela pega, então, no caso aí são quatro. Logicamente, vai eu pegar as quatro. Também. E depois você amarra ele. Isso. Pera aí. E ali estão os outros, né? Lá uhum. fora ali, ó. Estão os outros. Que assim que o Daniel liberasse daqui, aí vai, sol... vai soltar na vaca. E... e vai entrando os outros. Que vai procurando sua mãe para fazer. A ah, um o aí, firma um o aí, ó. Tem um que Filmar aquele garnizé bonitão ali. Todo lugar que a Madalena vai, a gente tem esse privilégio de encontrar esses garnizé. Bonitinha ela, né? Ah, vai tirar bebê aqui, vai tirar o outro, você sabe? E qual você vai escolher? Ah, eu tendo chance, eu pego na primeira. Você, você mesmo vai tirar ou tira pra você? Eu não sei tirar, eu tenho que aprender a tirar. Você vai tirar e eu já vou. Eu, eu acho que o Marco queria que eu tirasse, mas eu não, não tenho as mãos de tirar. Olha lá. Ô, ô Marco, tá aqui o café, ó, tá vendo? Madalena já pegou o café, ó. Já foi ele na garrafa, tá quentinho o café. Agora eu vou ali com o Daniel. O Daniel vai tirar pra mim, que eu não sei tirar, Daniel, eu preciso aprender. Fala lá no meio das a Deixa eu baixar a Ah, mais embaixo? Caramba, parece que não tem segredo isso aí, moço. Mas... Não tem. Tá, Porra, a uma a só. Ô Marco, ô Marco, dá uma olhadinha nesse aqui, meu irmão, ó. Deixa eu, vou, deixa eu aqui pro lado mais claro, Marco, que ele tá meio escuro. Oi, olha, Marco, que delícia, ó. Só que eu vou ter que aprender a tirar, viu, porque eu não sei tirar. Ele tem uma prática, dá até gosto, você viu lá? É que pega assim, puxa com a vontade. Eu vou dar uma sopradinha na porque mas não é nojo não, tá? Pra não, fazer, pra não fazer bigode. E bigode já tem. Hum! hum. Gente, olha, Madalena, você quer um pouco? Não, acabei de falar laranja, tô cheia. Fala a verdade, você não gosta de café. <risos> não, é porque eu não quero mesmo. Madalena não gosta muito de café, gente, mas eu não, gosto Não, é porque bastante. eu não quero mesmo. Tô cheia. Aqui em Minas a gente quase explode de comer. Ai, que delícia. Hum. Uma vaca acariciando a outra, gente, que bonito, ó. Ai que coisa mais linda, a natureza também tem umas coisas graciosas, viu? É caricia na outra e outra gosta, hein? É? Você viu? Que coisa mais linda, é caricia mesmo e outra baixa sei. a cabeça e deixa. Você vê, e aí a turma fala assim que é animal, é animal. Tem hora um que é rosa três, um na outra, ali. Pra fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Você vai levar para o seu pai também, Daniel? Nós estamos aqui em Puyuna Só que hoje nós estamos com pouco tempo Nós viemos aqui muito rápido Pode passar, Daniel Passar, E nós viemos aqui muito rápido Na verdade não foi bem um passeio como a gente gosta não Mas em todo caso Dá para gravar para vocês mais uma vez a trilha do Engraçado, ele sabe certinho quem é a mãe, né? Como que não, não, não mistura? Não é essa aqui não, a sua? ó. Ô rapazinho, você tá na mãe certa? Não tá na mãe errada não? Hã? Falei, será que ele tá na mãe certa? Ah, ele não erra, né? Não erra, né? É, eu sei que não. Pode colocar os não erra. Né? Conhece pelo cheiro, né? Um Não, um carinho em um você, deixa. Eu queria tirar um carrapato no seu olho. Deixa eu tirar, deixa eu tirar um carrapato no seu olho, deixa, vem cá. Vem cá, menina, vem cá, meu vem, vem. se deixou a outra lamber você e ele não quer deixar de carinhar tá bom, então. não quer deixar fazer? Lá vai Vou pro lado de lá agora. A gente, sente, a gente sente falta dos amigos. Eu tô sentindo falta do Isaia. Isaia? É, Isaia, eu gosto muito daquele menino também, viu? Anísio. Isaia tá aí, tá aí ué. Tá na casa dele, né? Ele tá lá no chiqueiro. Ah, tá no chiqueiro? Tá. Dá uma média de. Quantos litros agora à tarde? é assim Ah, é uma média até litra da uma só. Tudo mamando tudo zéu velho. É meu amigo, você fala assim só, mas pra nós é da cidade é, grande.. É, com certeza, né? Um litro de, de, de leite desse aí puro. É, com certeza. Tua família tá lá pra, pra festa, não? Não tá, tá em casa. Tá em casa também? Tem em casa. E a menininha pai deve estar tá tá grande já, né? Está grande, graças a Deus. Eu estava com a bobinha até agora, logo cheguei em casa. Verdade? Vocês não param também, não? Não param. Vocês estão tá filhos paixão, muito baião. Aquelas aboborazinhas lá em cima que vocês estavam ontem? É, o meu é lá embaixo, lá no cocineiro. Ah, esse você já não sei onde que é? Você não sabe onde que é? Não. Aquela que está lá em cima então, de quem que é do seu pai? É do meu irmão. A ah, dos seus irmãos? É. Quando eu falo do seu pai, eu quis dizer assim mesmo, porque... Isso, cê, cê, cê, é do cê, irmão aqui. Lá embaixo da Bahia, meu jeito, quando lá. Opa, é, culpado fui eu. Perdão, perdão, perdão, perdão. Eu esqueci que ela é estranha. Gente, ó, vocês não reparam não que negro de cidade grande é ver faz besteira. Viu? É mais caipira do que o caipira da roça. Eu esqueci. Eu Ô, moça bonita, não quero te ofender, não. Só fui lá dar uma olhadinha, filmar o teu leite, ó. Você não quis deixar, é? Hum? Tá bom, não quis deixar, mas tá bom. Olha vai, vai embora com a sua cria, vai. Zebrinho, zebrinho, hein? zebrinho, zebrinho. Vai lá, zebrinho, vai. Zebrinho, ah, zebrinho, esse aqui? Ah, Olha você viu? <risos> e elas são parecidas e eles não erram, né? Pois é, olha lá, bem a mãe carinhosa, ela conhece o filho que tem, né? Se, se for lá colocar no balde, né? Cada vez que você tira, você coloca lá. É, lá. Mas você não tem não você vai lá e coloca sem medir. É, sem medir. Sem medir, né? O famoso banquinho. Esse banquinho não sei quem foi que teve a ideia de fazer pela primeira vez o um banquinho desse não, mas olha. Virou uma mania nacional, né? Agora a gente pode mamar, agora ela.. Calma, nega, não vou atacar você não, ó. Nem falei nada, só fiquei perto do C. Só faltava você vir pra cima de mim, dar uma cabeçada em mim, eu gravar esse. Calma moça, o que é isso? Ah, Ah, essa pequenininha aqui, né? Gente, mas eu tô num lugar que não é para mentar também, né? Se de repente ela Se vai elas... filmar lá, pode ser viu? o bué tá lá. Hã? Se vai filmar lá, tá, pode ser ver. Tá lá? Tá estamos lá. Vê se a gente tiver um leite do lado e a flores não tá bonita, mas graminha tá verdinha, está bonitinha. Agora é época de orquídea, né Daniel? É, lá em casa do filho, ele não está tão feio. Vê né, se eu, eu, eu, é que... é eu consigo pegar. Eu consigo pegar ali que ela não tá me ouvindo, a orelha dela não tá deixando me ver. Devagarzinho aqui perto da minha ela não... Líquido precioso, oi? É Gerson, lá? Não, essa aqui é, é Jolanda, é. ah. lambesa que é a Branca, sem da lambesa. Ó, essa aqui que é Gerson, essa é Qual Aquela lá, qual é? Aqui é holandesa? Não, essa, essa aqui não, Sim. aquela branca Sim. ali, ó, é isso, aquela lá é. Oi? Eu vou lá já. É? Eu vou lá, eu vou lá falar com o seu Deca. Bem, tem que pegar o tripé ali. Você me faz favor? Daniel, eu vou dar uma conversadinha lá com o seu Deca. Certo. Ah, Olha o garnizézinho ali pequenininho. <risos> Vermelhinho, que coisa mais doce, ó. Que bonitinho, ó. Onde eu vou enquanto essas bênçãos, viu? Era bom se ele cantasse um pouquinho, né? Ah, você usar. Vai moço, dá uma cantarolada aí, vai. Hum. Mostra para o mundo seu potencial. Não vai cantar não? Então tá bom. Fazer o quê? Você não quer? Vou te obrigar. Mas o filho de uma mãe, você tem que esperar eu, moço. <risos> Mas olha, rapaz, eu não vou falar, viu? Você perdeu o um agora. <risos> vai lá, para aí pra você cantar mais uma vez. Ué, não quer não, Foi, vai comer debaixo do corpo. <risos>